E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ter um entendimento melhor a respeito da estrutura da Terra. E, para isso, vamos pensar em dois modos diferentes. Deixe-me desenhar aqui metade da Terra. E, como eu disse, vamos pensar nisso de duas formas. Do lado esquerdo, nós vamos ter a composição de camadas ou camadas químicas. E, do lado direito, nós vamos estudar as propriedades mecânicas da camada. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma camada sólida, líquida ou uma camada intermediária. Ok. Primeiro, vamos pensar na composição química. Essa aqui é a crosta, é a camada mais externa e, obviamente, é sólida. Mas, claro, nós vamos ver isso quando falarmos da composição mecânica. Aqui a crosta, que também é chamada de camada mais fina, e essa crosta não é uniforme. Há uma crosta oceânica e uma continental. Bem, a crosta oceânica é mais fina. Eu posso até colocar uma crosta mais grossa aqui, que é a crosta continental. Ela é mais grossa e menos densa que a crosta oceânica. E, como eu disse, essa crosta oceânica é bem fina, está aproximadamente entre 5 e 10 quilômetros. E, claro, uma coisa importante, quando eu estou falando de crosta oceânica, eu não estou falando de oceano, de líquido, de água. Eu estou falando da rocha que pode armazenar água. É a rocha debaixo do oceano. E a crosta continental tem aproximadamente entre 10 e 70 quilômetros de espessura. E, claro, apesar dessa aqui ser mais grossa do que essa, ambas são rochas sólidas. E a camada mais próxima da Terra é o manto. E como podemos diferenciar isso da crosta? Simples, pela composição de diferentes tipos de rocha. E tem uma profundidade, o manto está abaixo da crosta. E essa profundidade é de 2.900 km. É uma camada muito, muito, muito mais grossa do que a crosta. A crosta continental tem entre 10 e 70 km de espessura, enquanto a crosta oceânica tem entre e 10. Por isso esse manto tem uma espessura muito grande. Só para você ter uma ideia, embora eu tenha desenhado essa crosta fina, ainda não é necessariamente tão fina se você comparar ao manto. O que estou dizendo é que esse desenho não está em escala, né? Agora, se formos ainda mais fundo, vamos chegar à parte mais densa da Terra, que é o que chamamos de núcleo. E nessa camada tem algumas coisas interessantes, principalmente se pensarmos nas propriedades mecânicas da Terra. E conforme mais fundo você vai, elementos mais densos são encontrados. E também a pressão e o calor aumentam. E a razão para isso é que quando a Terra estava se formando, se fundindo, os elementos mais densos afundaram e os elementos mais leves subiram. Até mesmo os gases subiram, formando assim a nossa atmosfera. Por isso, basicamente, as coisas estão mais densas no centro e menos densas fora da atmosfera. E uma outra coisa importante é que a composição desse núcleo é diferente da do manto e da crosta. Acreditamos que esse núcleo é formado essencialmente por metais, principalmente por ferro e níquel. Enfim, essa é a estrutura da Terra do ponto de vista químico. Agora, vamos pensar nessas mesmas camadas, mas do ponto de vista mecânico. A camada mais externa da Terra, que pode ser a crosta oceânica ou a crosta continental, é a parte mais fina do topo do manto. Essa camada em rosa aqui é a parte do manto que é rocha, que é sólida. E, claro, a sua composição é diferente da crosta continental, porém, ambas são sólidas. E se você combinar essa parte superior do manto com essa crosta, você vai ter o que chamamos de litosfera, ou seja, tudo isso aqui é a litosfera. E essa litosfera, dependendo de onde você está na Terra, tem entre 10 e 200 quilômetros. Na maioria das vezes, é essa espessura mais alta. O 10 só é encontrado em lugares do manto onde o calor é capaz de dissolver partes da litosfera. Mas, claro, nós vamos falar mais a respeito disso quando conversarmos a respeito de placas tectônicas. Essas camadas que chamamos de camadas litosféricas estão indicando que a litosfera está se movendo acima das camadas mais baixas do manto. E essa litosfera é sólida. Isso porque ela é formada pela crosta e pela parte superior do manto. E descendo mais um pouco, as temperaturas e pressões aumentam. A temperatura subiu, de modo que essa camada não seja exatamente líquida. Eu não vou nem chamá-la de líquida ainda. Isso porque tem uma textura ainda parecida com uma massa, tem propriedades de fluidos. Ou seja, pode fluir, mas é mais viscoso do que associamos com a maioria dos fluidos. Mas também não chega a ser sólido pode ter convecção passando por ela, mas, como eu disse, não é algo líquido. E é o que chamamos de astenosfera, é tipo uma camada de massa. É tão quente que a rocha, de alguma forma, derreteu. E, claro, essa estenosfera, obviamente, ela começa abaixo da litosfera. E quando falamos de placas tectônicas, essa é a camada pegajosa que permite que a camada sólida se mova. E ela está abaixo da litosfera, cerca de 660 quilômetros. E, a partir daqui, a pressão é tão grande que, embora a temperatura seja maior do que essa pressão, o mesmo material não consegue mais se mover. Por exemplo, você pode imaginar algo meio líquido aqui, o que significa que as suas moléculas podem passar uma pela outra, talvez bem devagar. Se você aumenta a pressão sobre essas moléculas, elas vão se espremer. E é isso que acontece na próxima camada do manto. Todas as camadas do manto são feitas da mesma coisa. A diferença são as pressões e as temperaturas. E a próxima camada é o que chamamos de mesosfera. E, claro, essa aqui é a mesosfera, mas também tem uma camada da nossa atmosfera abaixo da estratosfera, que é chamada de mesosfera. Por isso, é importante você não confundir, são mesosferas diferentes. E nessa camada, a pressão é tão grande que agora as coisas estão sólidas de novo. As moléculas não conseguem se movimentar porque a pressão é muito grande. E se você descer um pouco mais, chegando no núcleo, a temperatura é muito grande e a pressão também. E mesmo que a mesosfera faça uma pressão muito grande, os metais nessa temperatura podem ser fluidos e, com isso, eles podem ser líquidos. Então, o núcleo exterior é líquido. E o núcleo, nós sabemos que é composto do mesmo material, apenas a parte externa, onde a temperatura é alta o suficiente para derreter os metais, mas as pressões não são altas o suficiente para solidificá-los. E aí você pode continuar descendo, e as temperaturas continuam aumentando, e a pressão é tão forte que os mesmos metais são sólidos. Portanto, o núcleo interior é sólido. E aí nós temos temos o que chamamos de núcleo interno sólido. E aí, se você olhar o manto que tem uma profundidade de 2900 km, termina aqui. Quando termina a mesosfera? Isso porque a mesosfera é uma espécie de manto inferior, ou seja, isso aqui tem 2900 km. E esse núcleo exterior líquido, ele tem cerca de 5100 km de profundidade e depois você tem o centro da Terra. E o raio da Terra é de cerca de 6.400 km. E quando você ouvir as pessoas falando a respeito de litosfera ou do manto, elas estão falando da composição mecânica e da composição química. A mecânica é sólida, líquida e gasosa, ou seja, a litosfera, a estenosfera, a mesosfera e esses dois núcleos, e a composição química da crosta, do manto e do núcleo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!